Eu quero falar com vocês nesta manhã sobre a fé de Abraão, a fé de Abraão. No capítulo 12, Deus chama Abraão, no capítulo 13, Abraão e Ló se separam, no capítulo 14, Abraão dizima, no capítulo 15, a promessa é confirmada, no capítulo 16, Abraão passa na frente de Deus, Sara olhou para Abraão e disse... Deus prometeu o filho, mas o menino não nasceu. Ele disse, ok. Ela disse, então se deita com a minha escrava H. E o filho que dela nascer será nosso, então a promessa vai cumprir. Abraão não tinha nada de bobo, disse, eu aceito. Se deitou com H, o filho que nasceu, Ismael, passou na frente de Deus. Ficou meio desviado. Aí no capítulo 17... Estando Abraão com 99 anos de idade, Deus disse, anda na minha presença e ser perfeito. Ser perfeito tem alguns significados, irrepreensível, que significa se corrija antes que alguém te corrija. Também significa se você caiu, esteja disposto a levantar, aprenda com a queda, seja perfeito, insista um pouco mais... No capítulo 17, então, Deus muda o nome de Sarai para Sara e Abraão para Abraão. No, na vida da esposa, Deus tira. Na vida dele, Deus acrescenta uma letra. No capítulo 18, então, Deus decide vir na casa de Abraão. E agora, com um novo nome, a promessa é confirmada. Sara, quando o Senhor diz... No capítulo 18, que um filho nasceria, a Bíblia diz que o Senhor estava na porta da casa com Abraão, na garagem, debaixo da árvore. Sara estava na sua tenda e a Bíblia diz que ela riu em seu íntimo. Quando o Senhor disse, daqui um ano eu volto, a tua mulher dará a luz a um filho. Ela riu no seu íntimo e disse, como eu sendo velha, como que eu darei a luz a um filho? E enquanto Deus, debaixo da árvore, do lado de fora, conversa com Abraão, e ela ri dentro da tenda em seu íntimo, lá de fora o Senhor diz, por que que Sara riu por dentro, duvidando da minha palavra? Diga para ela que ela verá que a minha palavra vai se cumprir. Eu voltarei aqui e a promessa vai cumprir. No capítulo 17, quando Deus muda o nome de ambos, a Bíblia diz que Abraão se ajoelhou de tanto rir, Sara, velha daquele jeito, dá à luz a um filho, se ajoelhou e riu, está escrito. Aí no 18, é Sara que ri, aí no capítulo 20, Abraão mente, e no capítulo 21, a promessa cumpre, que Deus é fiel, o menino nasce. E agora, que nome que põe? Isaac, significa riso. Era Deus dizendo, tu riu no 17, ela riu no 18, já que é para rir, vai rir a vida toda. Mas o que eu falei vai se cumprir, porque Deus é fiel. No capítulo de número 21, menino nasce, coloca o nome no menino, H está no deserto, Deus diz, cai fora, tu está provocando muita confusão. Irmão, o camarada, eles, alguns camaradas, não era algo sancionado por Deus, era cultura da época. Minha mulher não engravida, eu vou deitar com a minha escrava. Então, todo homem na Bíblia, teve mais de uma mulher, leia a Bíblia. Não foi feliz, teve contenda na sua história, teve infelicidade no seu casamento. Deus não fez Evas para Adão, nem Adões para Eva. Eva para Adão, Adão para Eva. Então, Deus disse, H. Cai fora, eu tenho uma promessa com tu, por causa de Abraão, mas cai fora, eu que estou usando a irmã Sara para colocar tu para fora. Aí no capítulo de número 22, começa, depois destas coisas, destas coisas o quê? que eu te falei, depois dessas coisas, Deus põe Abraão à prova, Abraão vai ser provado, agora ele vira crente. Irmão, se tu não passar por prova, tu não presta para ser crente desvia, vira teu, porque se Deus não me prova, não tem compromisso comigo, se Deus não me prova, não me ama, ele prova aqueles a quem? Ama, sim, Pedro disse que é na prova que o valor da minha fé é revelado, eu tenho fé, eu tenho fé, Jesus a minha fé está em tu, mas enquanto eu não passo por prova, eu não vejo o valor da minha fé, nem tampouco Deus. Salmo 11, verso 5, o salmista diz, o Senhor prova o justo. Hebreus capítulo 11, os homens só são chamados de heróis da fé, porque foram provados. Não existe herói da fé sem ser provado. Jeremias 9, 7, o Senhor disse, eu vou provar meu povo, igual se prova a prata, e ouro, se Deus te prova é porque você tem valor, amém? Para mostrar o seu brilho. O Ourives provando a prata, tadinha da bichinha, vai para o fogo, puxa e tá, fogo de novo, puxa e porrada para cima. Vai para o fogo de novo, puxa, porrada para cima. Aí alguém perguntou ao Ourives, quando é que tu sabe que a, prova já, que a prata já está aprovada? O Ourives diz, é quando eu olho para ela e consigo me ver através dela, você tem que refletir a face de Cristo, enquanto não vai passar, prova querido, eu não posso falar para você, um evangelho fofinho, você não vai sofrer, você é florzinha de Jesus... Jesus, Jesus te ama muito. Eu não dou conta de chamar a pessoa na frente e falar, aceita Jesus que vai ficar tudo legal. Aceita Jesus que o sofrimento vai acabar. Pelo contrário, tu vai sofrer. Vai ter luta, vai ter prova, não tem ponte, tem que passar pela água. Nós erramos, se passares pelas águas, elas não te afogarão. Se passares pelo fogo, ele não... Mentira, a Bíblia não diz se, si, a Bíblia diz quando. Vai ter que passar pelas águas, vai ter que passar pelo fogo, mas não vai passar sozinho, ele vai passar com você. Ele vai atravessar com você. Essa é a diferença. Crente passa por luta? Passa. Irmão, mas crente luta. Mas se eu vou repetir, se não passar luta, não presta. Pastor, nunca passei pelo deserto, nunca vai chegar em Canaã. Pastor, nunca enfrentei uma cova, nunca será um Daniel na vida. Pastor, nunca enfrentei uma fornalha, Ananias, Azari, Azarias e Misael, Ananias e Azarias. Você nunca vai chegar no nível desses homens. Pastor, minha cruz é muito leve, não vai alcançar a coroa. Passa na prova que Deus estabeleceu. Existem as três provas, Mateus 4, Satanás prova em forma de tentação. Ou seja, a provação de Satanás, a tentação, é para nos fazer fazer o mal. A provação de homem, 1 reis 10, a rainha de Sabá veio provar Salomão. E a provação de Deus. Se Deus te prova e você diz, eu não dou conta, eu não suporto, eu vou desviar, eu vou mudar de igreja, eu vou entregar o meu cargo. Eu vou entregar o meu ofício. Eu não dou conta, eu não dou conta, eu não dou conta, eu não dou conta. Você está chamando Deus de mentiroso. E perdeu a oportunidade de imitar a fé do pai Abraão. Porque 1 Coríntios 10, 13, a Bíblia diz que ele não nos dá aprovação, tentação, que nós não podemos suportar. Então, se Deus está te provando, você suporta. Ele acredita em você mais do que você acredita em si mesmo, no capítulo 22, então, a fé de Abraão é revelada na aprovação. Chamou, provou Deus a Abraão, dizendo. Abraão, ele disse, eis-me aqui, disse Deus, toma o teu filho. Pode um servo? Não, a prova é com tu. Teu filho, Isaac, viu? O riso, aquele que tu anda sorrindo o dia todo. Isaac, o riso, a quem amas? Na prova, eu quero a quem tu amas O que, que tem, Senhor? Vai à terra de Moriá E em uma das montanhas que eu te direi Oferece-o Como assim, Senhor? Oferece-o a mim em holocausto Não é só para matar o menino, não É matar com propósito Holocausto, fazer subir Adorar pensando em cima Tu vai matar o menino E vai dizer, olha que coisa linda Eu estou adorando Isso aqui é adoração é isso que eu estou te dizendo, Abraão Você vai matar seu filho E vai dizer Isso é adoração Irmão, ok Três dias depois Abraão vai cortar lenha Abraão vai cortar lenha Colocar no ombro do menino E Deus não vai falar nada Três dias depois É tu que sabe É tu que pensa É tu que pensa Já te chamei para a prova É você que decide Ele levanta-se Corta a lenha, versículo 3. Levantou-se Abraão pela manhã bem cedo. Em primeiro lugar, a fé de Abraão. Primeiro, a fé de Abraão é revelada na prova. Segundo, a fé de Abraão é revelada ao amanhecer. A fé de Abraão é revelada bem cedo. Teve gente que não pegou, eu vou repetir. A fé de Abraão é revelada Bem cedo ao amanhecer, aleluia, levantou-se Abraão bem cedo, algumas versões, levantou-se Abraão de madrugada, vocês são espertos, por isso colocaram hoje, a fé de Abraão, sabe por quê, irmão? Vocês estão debaixo dessa promessa, vocês estão debaixo dessa fé, vou falar um negócio aqui só para tu dar glória, posso falar? Pela madrugada, Dagon, pela manhã bem cedo. Chegaram no templo de Dagom, o deus dos filisteus estava prostrado diante da arca. Pela madrugada, fui correr atrás de Sansão, pela manhã bem cedo, Sansão se levantou, arrancou os portões de Gaza, que era 20 homens, para abri-lo. Sansão arrancou, colocou nas costas, subiu no monte. Pela madrugada, o salmista disse: Eu louvarei ao Senhor. Pela madrugada, Paulo e Silas cantavam e oravam no cárcere, e as portas foram abertas. Pela madrugada, nasceu aquele que esmagou a cabeça da serpente. Pela o anjo disse: A quem procura? Por que procura o vivo entre os mortos? Ele não está aqui. Ele já ressuscitou. Pela manhã bem cedo, aqui nessa manhã, Deus decretou sua bênção. Deus decretou os irmãos não estão levantando a mão, só as irmãs. Ah, tá. Pela manhã bem cedo, o Senhor decreta a sua bênção. A fé de Abraão é revelada ao amanhecer. Se, se. Você não busca, nós não buscarmos a Deus ao amanhecer. Não pensarmos em Deus ao amanhecer. Considere esse dia perdido. Lutero disse, metade dos meus problemas são resolvidos. Quando eu passo duas horas diante de Deus ao amanhecer. Aprende irmão, imita a fé de Abraão. Ao amanhecer, ela é revelada, primeiro, a fé de Abraão revelada na prova Segundo, a fé de Abraão é revelada ao amanhecer Terceiro, a fé de Abraão é uma fé que profetiza Mete a lenha nos ombros do menino, o menino vai carregando Gera um rapaz, gera um rapaz, até maior de idade Coloca a lenha no ombro do menino, lá vai ambos caminhando Aí de repente o menino olha e diz, pai, a lenha está aqui mas onde está o cordeiro? Espera aí, irmão Essa pergunta impacta o coração do pai Pai, onde está o cordeiro? Se fosse um pai sem sabedoria Pois é, meu filho, Deus falou que o cordeiro é tu Pai, onde está o cordeiro? Olha a fé de Abraão Olha a fé de Abraão Meu filho Deus para si o cordeiro, Abraão profetiza e transfere a responsabilidade para Deus, foi ele que pediu, ele que vai prover para ele, meu filho Deus proverá para si o cordeiro, irmão isso é fé fé na prova, fé no amanhecer, porque tem gente que diz que tem fé, acorda meio dia, diz que Deus não abre a porta para trabalhar, é preguiçoso, não quer estudar, agora Abraão prova a fé pela manhã Abraão Prova a fé na prova, e Abraão prova que tem fé, profetizando, falando, tá? Deus está me provando, pastor? Que bênção, Deus me ama. Te ama aqui, tu diz que ama a Deus aqui, mas em casa tu murmura o dia inteiro. Cuidado, suas palavras são sementes no campo da fé, e semente plantou, regou, colheu, meu querido. Cuidado com o tipo de palavra que sai da sua palavra. Boca, fé que profetiza O cordeiro era o menino Mas através da fé e da palavra que saiu da boca O cordeiro mudou O cordeiro, meu filho, Deus vai prover, viu? Fica tranquilo Profetiza na prova Em nome de Jesus não murmura Quando você murmura, você está dizendo Deus, eu faço melhor que tu Quando você murmura, tu estás dizendo Se, se eu estivesse no teu lugar, Senhor Eu faria de uma forma, ó, mundo superior, isso não está com nada não, agora quando você profetiza, você está trazendo para a terra a palavra que ele já decretou no céu, eu vou provar na Bíblia, quando você profetiza, você está decretando na terra a palavra que ele já decretou no céu, bora para a Bíblia, Salmo 119, verso 89, o salmista disse assim, a palavra do Senhor está para sempre firmada no céu, firmada onde? Aí Paulo chega e escreve assim 2 Coríntios 13 Toda palavra é confirmada por duas ou três testemunhas Primeiro, a palavra de Deus está firmada onde? Sim. Não está na terra, está no céu Firmada no céu Aí Paulo diz, toda palavra é confirmada Primeiro ela é firmada Agora, para ela ser confirmada Tem que ter duas ou três testemunhas a palavra foi liberada lá, mas para ser confirmada, ela tem que ser liberada aqui. A Isaías 55, o Senhor disse assim, a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia. Não diz que não volta, diz que não volta vazia, mas fará aquilo para que eu a designei, fará prosperar em tudo aquilo para que eu a designei, peraí, a palavra já saiu da boca dele, mas ela está firmada no céu, e Paulo disse que por duas ou três testemunhas, a palavra é confirmada, então existem bênçãos bloqueadas, que não chegaram, que não se cumpriram, porque nós não abrimos a boca no momento da prova, Nós, esse mundo aqui é uma provação, nós ainda não abrimos a boca aqui embaixo, e Deus está dizendo, eu estou esperando, é você confirmar o que já saiu da minha boca, o que Deus falou lá, está firmado, o que você fala aqui, está confirmado, se torna estabelecido na sua vida, olha o que, que Paulo diz, olha o que, que Paulo diz, quem me ouve diz amém. amém, porque todas quantas são as promessas de Deus, tem nele o um sim, e por nós o um amém, complicado, vou repetir, porque todas quantas são as promessas de Deus, tem nele o um sim, Deus prometeu, já está carimbado com o um sim, mas não adianta vir com o um sim de Deus, e a gente não assinar aqui embaixo com amém. Porque todas quantas são as promessas de Deus, tem nele o sim. E por nós o amém. Deus vai te curar. Amém. Eu sou o Senhor que te sara. Essa palavra está firmada no céu. Aí tem gente que diz, e por que, que eu não sou sarado? Por que, que Deus disse que vai prosperar, abrir porta para quem dizima e não acontece na minha vida? A palavra está firmada, mas não está confirmada. Não saiu nada de sua boca. Tu és a testemunha que confirma a palavra de Deus na terra. Eu sou o Senhor Kitsara. Senhor... Tu és o Senhor que me sara. Acabou, meu irmão. Efésios 6. Honra teu pai e tua mãe. Porque você vai viver muitos dias sobre a terra e será próspero em tudo que você fizer. Ai, ah, irmão, eu conheço o filho de crente aí. Eu, filho, filho de gente meu, que honrou os pais. Morreu cedo, tadinho. E tá na prova. Tá pobre, tadinho. Nunca abriu a boca para decretar o que, aqui embaixo o que Deus decretou lá em cima. Senhor, eu honro meus pais. Senhor, eu obedeci os meus pais. Tua palavra diz que eu vou viver muito e eu serei bem sucedido naquilo que eu fizer, é a tua palavra agora você fica dizendo eu não posso, eu não tenho eu não vou, eu não consigo até erra, eu não consigo eu não dou conta, não vai dar conta mesmo não, e Jesus está dizendo Tirai a pedra e tu é Marta cheira mal senhor, cala a boca Marta eu estou mandando é que alguém tire a pedra quando você tira a pedra e diz ele vai me curar, ele vai abrir a porta ele vai prover, ele vai salvar Ele vai fazer, ele vai me exaltar Você está confirmando na terra o que Deus já afirmou no céu Quem toma posse dessa palavra? Aleluia! Abraão olhou e disse Deus aprovei meu filho, bora caminhando Então bora papai Aí ambos foram caminhando Porque a fé de Abraão é uma fé que profetiza Quando chega no pé do monte, Abraão olha para os rapazes e diz assim, ficai aqui, ficai aqui, Abraão entendeu que na hora da prova, irmão, é tu e Deus. Papai, quem é, meu filho Me ajuda, posso não. Pai tá na prova também, Deus sabia que tu ia pedir ajuda para papai. Tia, me ajuda. Ô, minha filha, se eu pudesse, Deus botou a tia na prova, porque tu foi atrás da tia. Você não está entendendo. Você não está entendendo. Prova. É tu e Deus, Deus e tu e mais ninguém. O Senhor está lhe dizendo. Não é ingratidão das pessoas. Não é que papai é ruim. Não é que pastor é murrinha. Não. Não é que aquela pessoa te esqueceu Deus está provando tu, Está preparado para dar glória? Quando Deus te esconde, ninguém te acha. Mas quando Deus te revelar, ninguém vai te esconder. Ficai aqui com o jumento, eu vou subir com o moço para adorar. Deus vai deixar todo mundo jumento. E você vai ser provado. José, cadê seus irmãos? Está tudo longe. E tu? Estou aqui sozinho. Jesus, oi, 40 dias no deserto, uhum. Daniel, cadê a sua família, ficou para trás, estou sozinho aqui, João, cadê seus irmãos, rapaz, eu estou aqui numa ilha, só eu, Paulo e tu, três anos nos desertos da Arábia, sozinho, uhum. Jacó, passa toda a sua família, volta para o Val, só tu e eu, cara a cara, tu não lutou no ventre, tu não lutou depois que cresceu? Tu não lutou com o seu grão? Agora vai lutar comigo. Só nós dois. Prova é você e Deus. E mais ninguém. Está só, ninguém está entendendo. Poucos estão compreendendo. Olha o que, é que Deus diz, que é que a Bíblia diz de José? Tudo que ele fazia prosperava. Porque Deus era com ele. Jesus venceu o diabo sozinho no deserto, na solidão é você que escolhe se ela será o palco da sua derrota ou da sua conquista, do pecado, do adultério, da mentira, da fornicação, da prostituição, da crítica ou da busca, da leitura na palavra, da fome por Deus, é você que escolhe, na solidão teu caráter será aprovado. seja o que deve ser quando ninguém estiver te vendo, Abraão olhou para os rapazes e disse, ficai aqui, que eu e o moço subiremos, olha só, olha só o chique. Eu e o moço subiremos, e havendo o adorado, tornaremos a voz. Não, tu não pegou. Havendo o adorado, tornaremos, eu e ele, desceremos a voz. Deus mandou matar o menino, passar a faca no pescoço e ele abre a boca e diz, a gente, vai, a gente vai votar, nós vamos votar juntinho, sabe o que é isso? Adoração, o que é que ele disse? E havendo adorado, tornaremos, Deus disse, rapaz, eu estou gostando desse cabra, sabe por quê? Porque ele disse, havendo adorado, irmão a adoração influencia na eternidade. Quando Abraão diz, não, Abraão não chama de sacrifício, Abraão chama de adoração. Aí eu anotei, aí eu anotei assim, cadê? Perdi, achei. Até onde você está disposto a passar uma faca no pescoço de seu filho e chamar isso de adoração? onde? Eu disse disposto. Eu não disse fazer. Eu disse disposto. Abraão diz assim, havendo o adorado, tornaremos a voz. Abraão ultrapassa a dor da perda. Abraão enxerga além da morte. Deixa eu perguntar só para quem tem Bíblia aqui. Só para quem tem Bíblia. Antes do capítulo 22 do Gênesis, tem algum milagre de ressurreição? Hein? Deus ressuscitou alguém? Não Aí Hebreus diz que Abraão acreditava Que Deus iria ressuscitar seu filho Isso é muito chique hein? Deus nunca havia ressuscitado ninguém Aí o cabra diz Ele vai ressuscitar meu filho Abraão Através da profecia E do desejo de adorar os olhos da fé foram abertos. Tu não está entendendo esse negócio? A fé vai lá na eternidade e antecipa. Vou repetir. Isso é muito lindo. Deus me deu isso à madrugada. A fé vai lá na eternidade e antecipa teu milagre, a visão da vitória. Abraão não vê morte, Abraão vê vida, Abraão vê ressurreição. Ele não foca a visão na morte, ele foca no milagre da ressurreição, a fé, através da adoração faz isso. João 4, Jesus disse, mulher, a hora vem, diga futuro, a hora vem, mas como estava falando de adoração, Jesus diz, agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai. Em espírito e em verdade Adoração Influencia Se você adorar, se você não murmurar Se você profetizar O que era para acontecer daqui a quatro anos Deus decreta na sua vida Nessa manhã, em nome de Jesus E havendo adorado Tornaremos Eu e o rapaz Nós vamos adorar E tornaremos a voz ha. Abraão está enxergando a adoração, que é o primeiro fruto visível da conversão. E em último lugar, a fé de Abraão é uma fé recompensada, irmão. Irmão, escuta isso. Deus fala com ele, pega o menino. Aí, três dias depois, eles estão caminhando. Chega no pé do monte, manda os rapazes ficarem. Sobe. Junta as pedras, organiza o altar, pede para o rapaz se deitar, o rapaz se deita, organiza a lenha e Deus calado. Você pode pregar comigo aqui rapidinho? Eu falo uma frase e você responde, e Deus calado, fechou? Pastor Erisvan, prazer meu pastor. Eu pensei assim, pastor Isvan vai lá me ver. Eu senti esse negócio lá dentro. Irmão, eu, eu falo e você completa. Três dias depois, Abraão se levanta. Pega a faca. Pega a lenha. Pega o jumento. Chama os servos. Viaja. Para no pé do monte. Sobe o monte. Organiza as pedras, organiza a lenha, o menino deita, amarra o menino, pega o cutelo, levanta o cutelo. Enquanto não levanta o cutelo, Deus não fala. Ele sabe que o limite é quando se levanta o cutelo. O limite de Abraão foi levantar o cutelo. Quando Abraão levantou o cutelo, Deus estava calado, sim ou não? Mas quando ele levantou o cutelo, dizendo, Deus, para mim tu estás acima daquilo que amo. Senhor, eu sei que o Senhor não me pede nada daquilo que o Senhor não me deu. Senhor, eu sei que tu podes ressuscitar o meu filho, mas o cutelo já está levantado. Olha o que diz a Bíblia. Bradou Deus desde os céus espera aí, gente no versículo 1 diz: Disse Deus a Abraão. Disse Deus, olha que coisa sem graça, disse Deus, mas quando a fé é demonstrada no amanhecer, na profecia, na adoração, no levantar do cutelo, bradou Deus a Abraão, <risos> oh coisa linda, Deus bradou e disse Abraão, Abraão, quantas vezes? Vou voltar, vou voltar lá para o versículo 1. Disse Deus, Abraão, ele disse, Eis-me aqui. Depois da prova, fé recompensada. Bradou Deus, Abraão, Abraão, duas vezes. Para a prova chama o nome, uma vez. Para aprovar, brada o nome, duas. Diga amém, pega o um negócio na terra, amém. Abraão, Abraão. Não lhe faça nada com o rapaz. Tu quer ver que agora que Abraão virou crante, agora sei que temes a Deus no 12 o cabra é chamado, no 13 o cara se separa, no 14 o homem dizima, no 15 a promessa é confirmada, no 16 passa na frente, no 17 volta para a presença, no 18 Deus vai na casa dele, no 19 ele intercede, no 20 ele dá uma escorregadinha, no 21 Deus cumpre a promessa, no 22 ele vira crente, agora eu sei que tu me teme, porque ninguém tem a fé, como a de Abraão, nem o um próprio Abraão tem uma fé imitável se não teme a Deus. Temer a Deus é colocá-lo acima de todas as coisas. Agora eu sei que você me teme. Olha para trás. Quando ele olhou para trás, estava lá preso pelo chifre. O que? O que ele profetizou. Não profetizou? O que você profetiza na subida, lá no topo, Deus faz acontecer na sua vida. Ele profetizou, estava lá preso pelo chifre, para não escapar, ninguém corre, vai lá, pega. Agora, irmão, versículo 15, ó, primeiro lá, versículo 11, bradou e chamou o nome duas vezes, versículo 13, atrás de si tem um carneiro preso, versículo 14, assim, Chamou Abraão, aquele lugar, o Senhor proverá. Na subida, o que, é que ele disse para o menino? Deus proverá. Quando ele está lá em cima, que olha para trás, o nome do lugar muda. O lugar era só chamado, uma das montanhas na terra de Moriá. Mas depois da prova, o lugar tem nome. Lugar que Deus prover. Deus da providência, Jeová. Girer, era só mais um lugar, ali foi construído o templo de Salomão, tu não sabes onde essa prova vai te levar, tu não sabes o que Deus vai fazer depois de provar e recompensar a tua fé aí eu encerro essa mensagem, gostou, Deus gostou de bradar, irmão, quando Deus prova, ele só fala e se cala, mas quando ele recompensa a fé, ele brada no versículo 11, aí versículo 15, vai bradar de novo, o anjo do Senhor, não é um, é o próprio Deus, então, o anjo do Senhor bradou Abraão pela segunda vez e disse, por mim mesmo jurei, só se jura por algo maior, ou por alguém maior, para cima, Deus disse: Não tem ninguém maior que eu, vou jurar por mim mesmo. Por mim mesmo jurei. Porque você fez isso. E não me negou teu único filho. Eu vou te abençoar e multiplicarei a tua descendência. Eu falo descendência e você fala família, bem forte. Descendência. Família. Eu falo família e você diz filhos. Família. Filhos. Aí eu vou perguntar: O que, que Deus pediu para Abraão? Um filho. Deus pede um filho, ele diz, está aqui, tudo bem, o senhor pediu, está aqui. Aí quando a fé é recompensada, Deus diz, eu vou te dar tantos filhos. Olha para cima, como as estrelas, olha para baixo, como areia. Deus pede um e promete muitos. Deus pede um e promete muitos. Abraão foi provado no amor pelo filho, paternidade. Então Abraão foi recompensado na paternidade. Na área que Deus te prova. Ele vai te fazer prosperar. Eu posso profetizar na sua vida debaixo da palavra? Diga amém. amém. Levante a sua mão. Se Deus te prova na área financeira. É porque você vai ser muito próspero. Se Deus te prova na área sentimental. Você vai ser muito feliz. Se Deus te prova... No seu ministério É porque você vai ganhar muitas almas Para Jesus Se Deus te prova na área familiar É porque sua família vai ser Muito abençoada através da tua vida Se Deus te prova na saúde É porque Deus vai te usar Para curar muita gente Você pode tomar posse Dessa palavra Na área que Deus te prova Eu sinto a presença de Jesus aqui Aleluia na área que Deus te prova Pastor Valberto ele vai, prova, Valmi, ele vai te aprovar, na hora que Deus te prova, pastor Valmir, ele vai te aprovar, na área que Deus te prova, é aí que a bênção da multiplicação vai alcançar você, o nome do lugar mudou, porque alguém provou que teme a Deus, fica de pé para eu orar por você. Glória a Deus Feche os seus olhos Senhor Eu preguei a sua palavra Preguei o que o Senhor colocou no meu coração Tu és o Deus que pode tocar onde não tocamos Tu és o Deus que pode entrar onde não entramos Existem pessoas aqui Estão passando por certas provações. E eu te peço, Senhor, decreta a bênção sobre a vida da minha irmã. Decreta a bênção sobre a vida do meu irmão. Que essa manhã o Senhor o chame para que a fé seja recompensada. Esse é o meu desejo, Jesus. Em nome de Jesus. Diga amém. Se tiver alguém aqui que está afastado do evangelho, me dê um sinal com a sua mão. Se tiver alguém que está afastado do evangelho, me dê um sinal com a sua mão. Ou você que não é evangélico, tem alguém, me dê um sinal com a sua mão. Ontem Jesus salvou duas almas aqui, foi muito lindo. Tem alguém? Não temos? Sua destra Eu agradeço A oportunidade e Me faz O um Deus do impossível Não desistiu de mim Sua destra me sustenta E me faz prevalecer O um Deus do impossível Pai eterno